Como de costume, é, quem, quem tá passeando pelo meu, meu Instagram tá me vendo e tá nos ouvindo, mas não tá vendo vocês. Só para vocês saberem se eu, se eu falar alguma coisa como se não fosse para vocês, é, é porque eu tô no, no Instagram. Vou abrir... Deixa eu abrir uma tela aqui. Do porquê o rimo. E é muito interessante mesmo que esse som quando quando saiu foi 2008, eu acho. Pô, a, a moda da cypher chegou mais ou menos em 2000 e a pr primeira vez, a que eu me lembro, sobre 2017, talvez, né? O, no, o o popularizou no no Brasil, né, o o termo cypher. Deixa eu achar o som aqui. E a massa que naquela época o Kamal era um nome muito forte. E ele meio que abriu as portas pra galera que tava meio aqui no começo, né mano? O Rashid tava bem no início. Ah, o da tava no início, mas ele já tava bem popular. O Rincon tava bem no início. Aí eu vou aproveitar pra dividir com vocês a tela do... a tela do ao vivo que tem um... Oi? rachid de, essa, tá, vendo? de... tá, tá? É bem massa. É, e aí tem uma versão recente aqui que é do... que é do Manos e Minas. Que, ele, que eles fizeram no Manos e Minas. É, com o Projeto Nave, Tá ligado? Ficou bem... Ficou bem massa. Deixa eu dividir a tela aqui. Aí vocês vão lá no meu... No meu nome lá, vocês vão, vão ver a, a, a tela em, em aberto. Salve comer abacaxi, muito obrigado, a gente tem que marcar aquela visita ali na, na sua cidade para a consciência negra, hein? esse ano aí complicou por causa da quarentena, mas, mas vamos marcar, vamos chegar aí, para quem está aí no Instagram, estou dando uma aula aqui para minha turma da, da, da jornada do MC, e, e aí eu abro a live aqui para quem quiser acompanhar. E aí, tá todo mundo sintonizado na tela aí? Tem três pessoas que estão que, que na tela. Está faltando uma. Está faltando duas. Quatro. Está faltando uma agora. Vou soltar aqui. Vê se o som está chegando legal aí. It's awesome. onde vocês ficaram sem áudio? Não ficou. Estou peguei bem aqui. É, só ficou para só ficou pro pro Ezra sem áudio. É, então Sim. faz o seguinte é, Eu mandei o link aí é, Eu vou mandar Do original também Porque tem a parte do, do MC Que não tem aí no programa Aí vocês, vocês quiserem Ouvir Aí E daí na, na sequência A gente já pode cada um uh, Começar a escrever aí oito linhas o briefing é porque eu rimo. Uh, eu vou ver se. Deixa eu ver se tem esse, esse beat aqui, o porque eu rimo no.. No YouTube. Eu acho que não, mas vamos ver. Quem sabe não tem. Uma coisa que a gente não tem hábito no Brasil de fazer é de disponibilizar os instrumentais dos, dos nossos trampos, né, mano? Mais do que sinto hoje. Mas falta de um vídeo na época que eu tava ensinando mais de muitos sons que eu acho que foda hein? na verdade de fazer um parada, algo assim. idea. Faz falta mano, eu.. Se eu lançar outro álbum, eu acho que vou fazer isso. Disponibilizar uma versão só instrumental pra galera rimar. E tudo mais. Que É, acho que já. É que faz isso, né? Direto. É... Mas com o álbum autoral? O do, o, do, o do FBC, o álbum inteiro dele tá disponível? Os dois Ah, é? O Drogas, Cocaína, Assassinatos e o. Esqueci o nome do outro álbum, mas é a foto dele de criança. Hum, que louco, mano. Pode crer, da hora. O Moli é meu cliente. é meu Só antes da gente começar a escrever. sugestão de algum bit para gente exercitar Você, acho que já porque acho que seria bom a gente já começar a a escrever no, no mesmo bit né que de repente cada um imagina um ritmo. Daí na hora de juntar. Choca é. demais. Vou jogar aqui beat free. Se vocês quiserem pesquisar aí também. E compartilhar o que vocês acharem aqui. Talvez, talvez a gente. Comece a escrever de fato ao longo da semana. Porque a gente tem essa parada aí de achar o. Instrumental, né? Vamos ver aqui, o que que aparece? Ó, oh, isso é uma coisa legal também, né, mano? A gente vai ter, tipo, um exercício pra próxima aula, tá ligado Que é, tipo, ir escrevendo, né? É... Sim, da hora. Salve, Luan Mota, meu parceiro, ó. Tá na paz? Estamos aqui fazendo os exercícios de rap aqui com o pessoal do Jornal do MC aqui no Discord. É nóis. É... Sabe um exercício que eu tenho pensado em fazer, que eu ainda não fiz? Eu, eu ainda não fiz. Eu tenho uma, uma vontade de a, abrir a, a, os módulos e olhar e bater o olho no que tá organizado. E já conscientemente ver o que eu faço pouco ou o que seria legal fazer. E de repente já separar. Tipo assim, é, uma, uma, uma vez eu fiz uma letra de oito linhas. Quando eu tava no classe na pista. Oi? Já pensou em algum? Algum beat? Não, algum exercício assim, tipo, tá falando. É, então, eu pensei... Coisa? Eu, então, eu pensei no exercício de dividir. Assim, se você... Pra quem escreve pouco... Acho que não vale a pena fazer... Não sei se vale a pena fazer o exercício ou não... Porque a pessoa às vezes não sabe como escreve... Mas para quem... Já escreve há um certo tempo... para dar uma variada... Tem um exercício que eu fiz uma vez... Que foi assim... Eu peguei oito, de oito linhas... Quatro eu fiz meio que espontânea... Tipo assim... O que foi vindo no, no, meu, no, meu, no meu discurso... Eu fui escrevendo... E quatro eu fiz bastante racionalizada. Né? Eu, eu costumo fazer essa, essa separação de letra que é muito racional, que é muito... se mede tudo aí, o tamanho e tal, e as rimas e letras que são mais intuitivas, que vem o texto, vem do jeito que vem, você anota. Aí eu fiz metade delas, eu fiz é, com uma, uma, um grupo de multisilábicas que eu anotei, e metade eu fiz espontâneo. Né? Então, tipo, a primeira metade, eu, eu tinha, a hora que eu fui escrever... Era uma época que a, gente, que a gente escreveu muito em estúdio. Então eu tinha... Só que assim, eu eu ia no estúdio para escrever, mas eu já tinha anotado ao longo da semana, eu já tinha anotações minhas. E aí eu tinha umas anotações antigas que era só de multisilábica assim, por exemplo. É, CBF na rota, CPF na toca, BDF na nota, Cerelep na nota, Pélepéle da nota, Teretera. Eu tinha uma sequência gigante, assim, umas nove sei lá. Aí o, o briefing da música era era sonho, né? Falar sobre sonhos. Aí na primeira parte eu fui bastante metódico, assim, bastante racional. Eu peguei é, essas multisilábicas, dei uma organiza é, comecei a escrever e comecei a inserir elas. E aí algumas fui mudando. Então a primeira parte ficou assim, né? Por exemplo, é, eu era make a na nota. Ser, é, desculpa, eu era trefe na bola, cerelep na nota. Pera aí, deixa eu lembrar. Eu era trefe na bola, CDF na nota, cerelep no rap, 10 de 17, mas a vida é só cheque, CPF na nota, fora da curva. Alterei o GPS na rota. Eu queria vencer, só que sem me perder e não fazer, como fez a CBF na Copa. Eu tenho tanto a dizer. Eu tenho tanto a fazer. Eu devia ter feito esse rap uma cota. Aí, essa parte foi toda... Valeu, foi toda metrificada, toda bem pensada. Aí depois daí pra frente. Bem racionalizada, né? bem, racionalizada bem assim. Bem mesmo, bem mesmo. Em vez de ser consultor de rima, é meio tipo assim, engenheiro de rima, tá ligado? É, assim, muito, muito focado ali na, na exatidão das palavras e tal. Aí depois na segunda parte eu já abri pra uma coisa mais espontânea. Que né? foi assim é, né? que eu termino, né? Eu devia ter feito esse rap uma cota. Ó, oh, vou te contar um segredo. Depois de tudo isso, ainda sinto medo. A mesma mente que sonha também tem pesadelo. Coragem não é não tê-lo, é agir mesmo tendo de mão em mão. Eu venho de mil, quantos não tomei. De não e não, cada sim que eu tomei, vibrei. E sobre os views, quem ouviu quantos deram play, sonhava em tocar. Nem sei quantos corações eu toquei. Esse foi assim, tipo... Tem o seu que de de milimétrico tal, de tal, mas ele foi mais pensando na minha história mesmo, na minha caminhada muito. Então eu fiz foi, foi uma fórmula para mim que os meus parceiros curtiram, assim falou pô gostei, ficou foda o resultado, porque eu tinha tendência de ser muito muito robótico assim, muito sistemático e não e não falava quem eu era. Mas ser sistemático é uma das minhas das minhas ferramentas. Então eu variei deixar de sem deixar o de usar os, o meu sistema vamos dizer assim então de repente o um jeito massa de fazer é, é por exemplo eu tenho eu tenho é, vontade de pegar uma letra e, e abrir o próprio consultor e ver o que ali eu gostaria que eu uso pouco que eu gostaria de usar de repente numa rima mas, e deixar uma parte espontânea também eu acho que daqui pra frente acho que eu sempre vou deixar metade da, da letra sempre espontânea. Que é algo que é recente pra mim, trabalhar a espontaneidade. Eu, eu era mais... Eu sempre fui muito sistemático pra escrever. Agora eu tenho buscado ser mais espontâneo. Só que a gente precisa de um beat. De repente eu posso ir tocando aqui também. E aí, é, é, eu jogo o nome toco. Eu, eu jogo aqui o nome e toco. E aí, vocês fazem uma reação aí, um dedinho um... para cima ou um para baixo, e nós né, vemos aí o que, o que tem mais reação positiva. O que, que vocês acham? A gente vai escrever agora ou é para a próxima aula mesmo? Ah! Depende do tempo que a gente demorar por escolher o beat. Se, se, for, se a gente demorar muito, a gente começa a escrever. A gente escreve ao longo da semana e na próxima aula, quem puder chegar com algo já meio que na bala seria legal. Né? Pode ser? Me Demorou. Eu vou. Está compartilhado a tela com vocês aqui. Eu vou soltar aqui o, o beat. Vocês mandam aí um dedinho pra cima, um dedo pra baixo Ou seta pra cima e pra baixo O primeiro que tiver 100% de aprovação Vai ser o beat Pro briefing nosso aí, que é Porque eu rimo Fechou? A gente manda no geral aqui, né? É, manda no geral aí Dedinho pra cima e dedinho pra baixo Ou seta pra cima e seta pra baixo Já tá tocando. Estou escolhendo um beat. Nós vamos fazer um hit. Olha só que dia a gente vai rimando sem dó. A gente nem tem os kits. Improvisando, eu tô curtindo a rima, eu tô evoluindo Nunca eu estarei sucumbindo, eu tô aqui, eu tô curtindo Domingo a domingo, fazendo meu trampo, fazendo meu rap Fazendo meu ramo, moleque, meu nome é Garnet Fazendo tranquilo no ramo do rap Acaba o ar, o oxigênio, mas são gênio Correndo atrás do prêmio, fazendo a rima tranquila Assumindo a atitude que a gente tem que ter Pra fazer a rima não é gangster, muito menos é underground Também não é vendido tipo comercial, mas é tipo comercial Margarina, que tem um menino, pai amigo. A menina, o filho, a filha, o primo, a prima fazendo a rima tipo uma esgrima, uma luta de espada, ganhando a tina rima que é de piracicava, agora que eu quase me engasguei, e o beat virou Inspira de 40. A presença online da sua empresa demanda esforço, e quando ela está pronta pra... Trap. Meu nome é Garnet, já me apresentei, aqui é o Jarriman. Tô me escolhendo um beat para fazer tipo uma cypher. Eu tô fazendo um style tipo Street Fighter. Isso aqui é uma luta, uma constante busca. Realizar seu sonho quanto custa? Quanto custa ser realizado? Quanto custa? Será que é possível? Ter uma vida incrível? Viver sempre em alto nível? Não sei se é bom viver no outro nível, no other level. Fazendo uma rima tranquilo, amigo. Meu nome é Daniel. Daniel Garnetti. Olha só. Fazendo uma rima tranquilo, amigo. Sabe que é sem EBO, O beat tem que ser free. Quanto que eu sou free. Pra ser um MC. Tá, ele tá escrevendo. Levantaram mão um pra cima. Dois não curtiram. E um entrou aí é no clima. Uh, A vamos ver isso aqui. Salve, salve, Alan. Salve Alice Kitch Salve, salve Alice Tamo ouvindo vários beats Esse beat é pesado Vou fazendo, seguindo meu rap improvisado Tamo escolhendo qual que é o beat Que inspira nossa bique Qual é o que, o kit que é o mais pesado Menos lesado Dedo pra cima e eu já fiquei animado Esse coelho chapado tá da hora Se curtiu então vamos embora como que escrever, e a rima como é que nós vai fazer Tem muita gente querendo gravar CD, então eu vou falando aqui com você Dendo pra cima, dentro pra baixo, não sei se um beat fácil Eu acho, fazendo aqui a rima sem ser plágio. Esse é meu freestyle, que aprendi no 8 maio Caindo como um raio, de maio a maio Vou malhando aqui nos beat, como eu já disse Fazendo a minha rima sem idiotice Dizendo algo que servisse, fazer o rap né, burrice? Uh, vamos ver esse aqui. Caraca, curti, hein? Uh! Tommy são Smith Caraca, pesado Smith é pesado Já te deixa bem lesado Pra eu fazer improvisado Se não curtiram, não sei o que eles acharam Mas inverteram os valores Fazendo aqui a rima, mano Rimo horrores sem temer, pode crer, vamos aí pra rimar, pra fazer acontecer E eu quero ver quem vai nos parar, pode pá Vou continuar, outro beat eu vou mudar, o coelho eu vou achar o... Pertinho de Piracicaba hein mano Aonde que você tá em, em São Paulo Guku Guit bem tipo, loucura Fazendo a queda lá nossa cultura. Seja saudável e com a verdura E claro, se poupe na fritura Eita porra Achei que ele ia sair. Curte esse como eu curto açaí Mandaram já, eu tava seja esse aí Fazendo a minha rima, mano, eu quero me divertir Ao mesmo tempo evoluir e construir Para poder progredir, nunca regredir Eu faço a rima, digo isso aqui E desse jeito eu vou indo, vou rimando, eu não sou perfeito Senão eu me candidaria para perfeito Ou melhor, para perfeito Com certeza eu seria o eleito na sociedade de direito, ou não de direita Muitos MCs estão na espreita, o caminho se estreitar, Fazendo a minha rima, com o tempo tudo se ajeita Então a vida não é perfeita, tem corona, tem coronga Vou fazendo a minha rima, que nunca é meu coronga E vou fazendo desse jeito, até eu conseguir Chegar no nível que eu quero evoluir Para construir a minha rima, o meu batizado A rima no meu rap, que é bem improvisado Agora eu não adiantei, agora eu acho que o beat eu achei. Esse aqui, fico bem, massa, parça. Da hora então, faço o trabalho. Oi, oh, esse aí é massa, hein, rapaziada? Você é louco? Bom, da hora, da hora, curti também. Eu vou, eu vou colocar ele para tocar na plataforma aqui. É, vamos tentar fazer uma aquele esquema que a gente fez uma vez que a gente rodou e cada um fez quatro versos aí quem quem não quiser fala passo quem quiser joga uma rima aí vamos ver o que acontece só para nós dar já aquela aquecida e já e já pode ir, e a gente já pode até ir fazendo improviso dentro do briefing já se sair alguma coisa massa a gente anota né vou jogar aqui underline play só não sei se eu consigo ó, oh, se o beat estiver muito alto pra vocês, em relação à voz das pessoas é... aí vocês abaixam direto no beat aí, tá ligado? vai aparecer um... um octave tocando beat, vocês abaixam o volume do octave que é a mesma coisa que abaixar o volume do beat vamos ver o, que o tá está falando vamos ver Louco mesmo, não. Não não pode.. Ir. Não vai mais é. Beleza. Só para nós dar uma, uma brincada aqui, é bom. Você vai tentar? Ah, então beleza, então demorou. Aí sim. é porque eu tava tentando descobrir como é que eu o atalho. É, Tivava pra mostrar o atalho dentro do Discord. Que apareceu uma que notificação pra mim, que eu acho que é o Ctrl barra, alguma coisa assim. Eu tava testando aqui um pouco mudando, né? E foi isso que eu peguei na moto ali. Ah não. tá. Tem uma.. Tem uma aba que chama comandos também, que eu não sei se lá tem. É o.. Tudo que é possível fazer. É, na aba comandos também não aparece nada. Ah, não aparece. Tá. É. Eu, eu vou, vou soltar o beat aqui. Vamos ver. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Irmão, não fique encolhido. Porque o beat já foi escolhido. Espero que tu seja acolhido. É Garnet, vai mandando no improviso. Faz. sabe como é o beat tá no meio daquando mas a mente não trava que eu sigo de pé boa boa próximo Tonizando a antena, mas suja do Datena, coisa de cinema que só vem de problema, tipo aquele filme lá, do mano de Diadema falando de Diadema Encontro tema, momento que passa, minha mente a pena, afeta que o sistema então pensa se compensa Palavras, ideias corretas e o tempo a pena, eu vivo vendo o um momento mais conclusivo Para mim, penso, tornando livro, momento abusivo para eu penso, escrevo o texto Minha mente pensamento além, eu leio um livro, a cada momento o tempo... Tá ligado, não precisa de Atena Agora sabe que vai ser da minha família Falando logo Aquele da Atena Aquele maluco é uma vergonha pra mim já Na moral então a Rima nunca para O anzinho chega, aí, então já em pra Bom, vamos mais uma Vamos Atena, mas eu tenho o amor tipo da deusa Atena. E você sabe que isso não atenua, é isso é cultura pura, tipo de rua. É. Cultura pura, tipo de rua, eu faço tipo nua e crua, porque assim, o um rap vem do coração que vem da rua, você sabe como é, a noite abaixo e desse jeito tipo, a gente faz o um improviso com os passos. Na jornada eu venci, a base é pesada e me inspira por aqui, aqui, eu vou falando agora, né? Passar um pouco na cena, salve, né? Estrão, o show o da tena, mas vamos correr de, desse problema Porque esse maluco é uma vergonha Ninguém gosta mais desse maluco, tá ligado? Todo mundo expõe os caras que liga que fica traficando com maconha Mas mesmo assim nunca param Calma que aqui, aqui o Rolzinho vai falar, meu Vergonha a mídia, sai daí da terra, você não tá porra nenhuma Yo, yo, yo, yo, Juliozinho chegou mandando papo Que a Moconha tá aqui libertando o extrato Libertando o extrato da mente Fazendo a gente rimar diferente É isso mesmo, e vamos buscando Por aqui, estamos traficando, traficando informação Meu parceiro, é isso mesmo E vamos se levantando É isso mesmo Traficando informação no hit. Eles pedem um teco. Eu produzo um beat. Yeah. Do beat ao megabyte. Sou megazord quando eu faço o freestyle. Ah, ah, ah, ah. Eu faço o freestyle megazord. Eu sei que é forte. Eu faço o freestyle aqui do no norte, do no nordeste. Sabe como é que eu ganho a peste? Ah, eu faço beat. <risos> <risos> o beat. Eu tava no final, foi de uma <risos> Oh, mas foi da hora, hein, rapaziada? Caramba! Ó, oh, sinceramente, mano, eu tô impressionado aqui. Uma galera que não rimava, tipo assim, rimando assim, como se não. como se rimasse já na vez que não rimava. Mas, rapaziada, o fato é que essa parada do grupo tem muito poder, né? Tipo. É, tem muito poder, né? Então, inclusive, eu estou até pensando no, no próximo. A próxima jornada, semana da jornada vai ser. dia 20, 16 de novembro, né? Daqui 25 dias, né? E aí e vai, ser, vai ser diferente, né? Ao invés de quatro vídeos gravados, se tudo der certo, né? Vai ser uma semana né é, sete dias né vão ser sete aulas e essas sete aulas assim que o pessoal vai poder ver gratuitamente e depois ela vem para o grupo aí quem quem é, do, daí, quem é do grupo já é do grupo pode ver quem entrar na turma pode ver e quem quem não entrar e não viu é isso e a ideia é o seguinte eu tô, eu tô pensando em, eu estou pensando em não, não ofertar mais diretamente a plataforma, mas ofertar por período, por, por, por, por, algumas vezes por ano, a comunidade, que é isso que a gente faz aqui. A parar de ser uma comunidade, de, de, além de acessar o curso, a gente trocar as ideias e produzir juntos. É, então eu fiquei pensando muito nisso aqui por não que não tenha tipo né? não, te <risos> Sim. não eu fiquei pensando nisso porque eu tenho visto uma galera aí que ensina outras coisas que eles estão fazendo comunidades e também eu vi que algumas pessoas aqui passam mais tempo aqui do que no, no site né com o um grupo e e o grupo é essa parada né mano o grupo tipo eu até esqueci de, de colocar isso naquele vídeo lá, cinco exercícios de improviso, que realmente são cinco exercícios que eu fiz ao longo da vida que me fez improvisar, mas que eu não sabia que eu estava fazendo para isso. Faltou o bônus ali que se eu fosse... Se eu tivesse pensado é, na, quando eu gravei, que seria a comunidade, mano. que tipo Eu fiz tudo aquilo lá que tá naqueles cinco passos lá. No... quem não assistiu eu postei ontem tá lá no... na batalha central só que assim o que fez eu mudar o nível foi praticar aquelas cinco coisas que tá no vídeo só que depois começar a mudar com quem praticava mais tempo que eu aí eu achei o um espaço certo para as palavras aí eu achei vou dizer assim eu tava aí eu achei é como se a letra achasse o beat tá ligado e aí a parada cresceu, porque eu, até eu não achar a galera que rimava, eu rimava pra mim, então eu não tinha noção se, enfim, eu não tinha noção da vida real, vamos dizer, no rap. Aí quando eu comecei a rimar com os caras, aí, tipo, eu, eu ganhei uma dimensão que falei, caralho, bagulho é mais louco do que eu pensava, mas ao mesmo tempo também eu ganhei a dimensão de que eu podia estar com os caras também. E acho que a nossa... A função dessas aulas de quarta-feira é meio que isso, mano. É só ver, tipo, por aqui mesmo, né? Fazendo essa brincadeira aqui, muito é, assim. Então. né? <risos> ah, e outra, oh, e outra? O, o nosso grupo lá, pô, quando a gente sempre se olha aqui, é show de bola, mano, tá ligado? Tem que uma dimensão. Pode crer. Pô, massa, hein? Então fechou aí, né? Vamos fazer o nosso... Nós vamos fazer o nosso, nosso cipher aí da, da jornada do MC. <risos> Pode falar. Você, o que você ia falar, Leão? Aí depois foi eu comecei a ouvir muito Racionais, aí começava a só ouvir Racionais, era, mano, seis anos só Racionais. Aí eu vi o Brau falando, tipo, Twak Sabotagem, aí, caralho, quem é tio sabotagem Vou procurar saber. Eu procurei computador em casa, mano, o moleque não fazia nada o dia todo. A tchupac lá coloquei, aí comecei a ver filme, comecei a procurar Comecei a ver do computador, eu falei, caramba, você não é da hora. Aí comecei a entender toda a raiz do rap americano. Sim. Ganhei toda a cena depois do rap americano. Eu foda, já sabia que era Tupac Notorious. As rixas, as tretas, tudo. Eu fui caralho, irmão, da hora. Aí comecei a acompanhar, era ano mais de 2010, ali, 2011, 12. Aí comecei a acompanhar uns caras americanos só gostava de gringo, tá ligado? Sim. Pra mim só existia racionais de gringo. Eu só com os caras gringos, eu Foda mano, até um. Aí depois era só Racionais de novo, foi um ano só Racionais. Aí em 2014 ali, comecei a acompanhar mais um MC, então um rachito, de mano, os caras mudou, esses caras mudam mef. Mudou, né, filho? Louco. mudou né, filho? Aí eu falei, porra, os caras mudou né. Filho? Tá ligado? Sim. Que bagulho foda que eles fizeram. Tipo, o sentimento que eles expressam não, mudou Mudando né, a minha vida, cara. Inspira... Me inspirou, tá ligado? A fazer também igual a eles. Fazer, tipo, pra ajudar outras pessoas, tá ligado? Sim. Pô, da hora, cara. Vai ficar, Vai ficar assim. É, é um jeito. O ápice... Oi? O ápice. Aí, o ápice é esse... Hoje, esse é o ápice mesmo. É o. É onde eu achei que virou, tá ligado? Tipo, os caras falando Pô, também quero ajudar outras vidas Quero ajudar outras pessoas também, tá ligado? Que é testamento que eu ali Já passou pra um Quero colocar isso numa letra Pra passar esse E aí no final assim Eu coloquei Finalização Fazendo ir, Quero fazer ir E mantendo sempre o respeito e o amor Pelo bagulho é isso. Pô, massa, mano toda hora é, sempre tem a gente sempre vê alguns artistas assim que nos inspiram né e nos fazem pensar tipo puta meu eu quero ser igual esse cara e tal e eles movimentam eles movimentam nos, é, muito a nossa parte motivacional interna para a gente começar a produzir arte também são muito importantes isso é muito massa mano Oh, cortou, mas eu acho que eu entendi e agradeço. <risos> entendeu? Mano, Sim. Entendeu? Foi um bagulho que me encorajou pra caralho. Escrevi fazer um estágio. Obrigado. Sim. Escreveu uma letra. Você não vai ser um alegrado não. Ó, <risos> oh, da hora, mano. Eu fico. Ah. É... Agradecido e inspirado a continuar o meu esse meu trabalho que, aí não para, velho não para. não para foda pô, da hora, obrigado fico, fico motivado fico motivado que motivação é que nem banho, né, velho tem que ser todo dia porra, porra pô, assina embaixo aí, mano falar pra você que não é não? Não é não? Pô, essa semana aí eu vou compartilhar não, velho Tava muito, muito, muito carrasco comigo, assim, de, de pressionar, no sentido de nunca achar que tá bom as paradas que eu escrevo. E foi aí, mano, foi aqui as aulas aqui que eu falei, foda-se, vou jogar pro mundo aí. E foi uma maior recepção da hora e foi graças a esse espaço aqui, mano. Que o mestrão aí, Daniel Garnett encabeça, mano. Valeu mesmo, assina embaixo aí. Pô, mano, da hora, mano. Ficou... Você tá perguntando se o Tai já já já É, reta? é. A já pergunta é se antes, Tai. Tá? Mano, mas há pouco tempo, velho. Eu comecei a escrever... Ah, comecei a escrever tem... Ah, tem tem nem dois anos, mano, que eu comecei a escrever. Ah, velho. entendi. Da hora e é, e é da hora. Eu gosto do, do, de usar o exemplo do, do Tai porque o Tai já, já tá na casa dos trintinha, né, Tayo? Trinta e dois. Trinta e dois. E assim, mano, é legal. Eu, o curso, ele me deu uma, uma outra visão também, porque assim, o Tayo não é uma exceção no curso. Tem o Leandro, tem o... Tem uma galera, cara, que, que começou próximo dos trinta. E eu e a, e a massa saber... Saber disso, por quê? Às vezes, quando você vai fazer um negócio que você, você se sente meio fora do quadro você fala, puta, acho que nem vou fazer mais, acho que eu tô sozinho nisso. Aí você acha um outro, que tá numa situação parecida, aí você acha um outro, aí você acha um outro. Fala, mano, mas peraí, tem uma galera, mano, que tá fazendo, pá. Pô, então eu não tô viajando, eu tô, eu tô pensando numa parada que faz sentido. E eu não sei se, é, Tai tá, pode falar melhor, mas eu acho que isso muda todo o jogo, mano, você... Saber que você não tá sozinho em pensamento no que você tá projetando. Ah, com certeza, mano. Só pra você que eu buscar aqui o curso, eu ir atrás de você, já foi uma coisa que deu a acreditar em mim, assim, tá ligado? Sim. Só que antes disso, teve muita, muita, muita nóia, né, mano? Então, porque... A brincava aquele do, do gererê, o gererê, o LSD, tá ligado? Sim, tá ligado. Então, e eu, eu tinha muita dificuldade, mano, naquela época, eu era moleque. E aí eu logo já coloquei na minha cabeça que eu não conseguia rimar, tá ligado? Sim. Porque foi passando os anos, foi passando os anos, foi passando os anos, e eu fiquei, mano, aquele bagulho assim, tipo, mano, não não consigo rimar, não consigo rimar, até que falei assim, mano, eu vou rimar nessa poça só que eu já tava perto dos 30. Sim. Aí eu falei assim, caralho, mano, tipo, não vou começar agora perto dos 30. Só que aí me deu uma luz, assim, falei assim, mano, se eu tiver 50 anos eu vou falar assim, puta, devia ter começado a rimar. Nos 30, tá ligado? <risos> Pode crer. Daí... Daí eu falei, ah, vamos que vamos, mano. É isso. É isso, faz sentido completamente. E, e acho que, não, é... o que o que mais... O que importa mais é a motivação, mano Como você tá motivado a, naquela intenção E também tem que reconhecer que os momentos na vida são diferentes Então você mesmo falou pra mim Você foi trampar, você foi estudar, você foi garantir o estudo da sua irmã Então você fez uma parada que muita gente que também começou a fazer rap cedo Tá fazendo agora, tá ligado? Quer correr atrás de coisas, coisas mais do mundo concreto Inclusive, mesmo rappers que, são, que vivem de rap tão, Muitos estão começando a correr atrás disso agora, tá ligado? Pode crer. Né? Não, bicho, aí tudo isso já fez sentido, né, mano? Sim. E aí, eu vi uma frase esses dias que eu achei da hora, que eu falei assim, mano. É, nem sempre há tempo de colher. mas sempre há tempo de semear, tá ligado? Foda, foda, foda, foda. Sensacional. É, vamos que vamos. Não, vamos que vamos. Pra vocês terem uma ideia, vocês, é, eu.. Eu, eu joguei basquete a vida inteira. Parei, assim, de competir com 21 anos, né, mano? Vocês acreditam que com 28, mano... Eu pus na minha cabeça que eu queria tentar voltar a ser jogador, tipo, profissional. Com 28, mano. Eu não comece... acredito, velho. E eu comecei a treinar todo dia sozinho, tá ligado? Mano, eu já fazia rap, eu já gravava, já batalhava. Falei, não, vou voltar a ser jogador de basquete. 28 anos. Só que... Eu, eu desisti porque eu comecei a pesar, tipo assim, é, é, tem uma diferença, né, mano? A voz, você pode cantar, você pode escrever o resto da vida, até os 90 anos, se você tiver saúde, você pode. Agora, correr, pular, tem um limite, né, mano? E com an 28 anos, você tá num, num período que você pode ainda, só que até eu treinar tudo que eu queria treinar, eu ia estar tá com uns 30 e eu tava fora do mercado, fora das competições... E eu comecei a sentir muitas, uh, muitas dores que eu sentia quando eu competia. De, de tendão. Comecei a ter aquelas dores de atleta de novo, tá ligado? E eu falava, mano, isso aqui é... É muita loucura. <risos> <risos> Mas assim, eu tenho orgulho de, de, de ter tentado, tá ligado? assim De, de passar na minha cabeça e eu fazer alguma coisa em relação a isso, mano. Então, tipo... É, quando eu vejo alguém com 30 anos Com 35 Que tá, bem, tá com medo de fazer um vídeo Eu falo, mano Pare de ser bosta, velho Tá com medo de fazer é um isso, vídeo <risos> É isso, <cara>. É isso <risos> e, e assim, outra coisa também Eu não tenho medo de passar vergonha, mano Tem vários clipes que saíram errado Tem várias coisas que Que não saem do jeito que eu gosto e, Mas eu é, eu, não, eu não tenho vergonha, até porque, mano... Aquela lembra que eu falei com vocês da teoria da a, a síndrome da cueca na praia, né, mano? A maioria, a maioria das pessoas não tá vendo todos os defeitos que você tá vendo. Você tá vendo porque você tá envolvido no processo. As pessoas não tão vendo. As pessoas, às vezes, estão só vendo o brilho. E os que vê crítica, a crítica tá neles. Às vezes, não tá nem no seu trampo. Mas eles não tiveram a coragem que você teve e eles estão amargando a falta de coragem deles no seu trampo tá ligado então é e é isso que o tá falou mano é quando você tiver desanimado vocês todos tiverem desanimado pensa tipo a minha é perceba que às vezes na aula eu dou uma sumida e volta que eu vou levar minha, minha avó de 102 anos no banheiro pensa que a minha avó é lúcida mano minha avó é lúcida Imagina eu, se eu chegasse nos 102 anos e eu pensasse em mim hoje, eu, Daniel, hoje, eu ia achar que eu, eu tenho 36 anos, mas para 102 anos eu pensando em mim hoje eu ia me sentir um moleque, tá ligado? Com todas as possibilidades do mundo, toda a saúde do mundo. Então eu, não quero, eu também não quero envelhecer pensando o quê? Com toda a saúde do mundo eu já estava me, me, me diminuindo só na minha mente, tá ligado? Rapaziada Eu vou soltar o beat então lá nos grupos E vou convidar os demais também Quem quiser, oito linhas O tema é porque eu rimo, vou soltar o beat lá E durante a semana nós vamos nos trocando Sobre os insights que a gente vai tendo Sobre a letra E não esqueçam do, do desafio também O desafio continua Beleza? A gente vai escrever oito versos mesmo? se a, Você acha é, Muito ou pouco? eu acharia muito por causa do tempo do beat, tá ligado? Ele é curto. Só isso. Mas eu estico o beat daí. Ah, fechou então. Maravilha, então oito é nóis. É, pode ser oito, que oito já, já dá até pra ser um som oficial se a gente quiser levar pra frente. Pode crer. Fechou então? Tamo junto. Um abraço. Um abraço, um rapaziada. Valeu! Bom junto Falou Amém! E aí pessoal aí da live, bom dia, boa tarde, boa noite. É... Eu tava aqui agora toda quarta-feira dou uma aula ao vivo com o pessoal, aluno meu da Jornada do MC, e às vezes eu transmito por aqui ao vivo, né? É... E é isso. E a gente tá bolando um cipher aqui, né? O tema é porque o rimo, né? Com sugestão do aluno Tayo. né? Que é uma música, tem uma música que é estilo Cypher. Antes de ter esse nome Cypher, a música já era no estilo Cypher, né? Chamava Porquê o Rimo? do Kamal, do Kamal, e daí ele chamou o Rincon, Rashid, quem mais que ele chamou? Stephanie, MC da né? E aí ele, pô, vamos fazer o tema porque o rimo achei da hora. Né? Daí a gente estava escolhendo o beat e trocando essas ideias aí sobre o, o poder do grupo. Né? Porque o que acontece? O curso de jornada jornado do MC é um curso online, ele é gravado. E aí depois de eu já ter fechado a turma, eu fiquei pensando, pô, o que, que eu posso fazer para potencializar o aprendizado dos alunos do jornada Aí eu pensei no encontro semanal toda. Toda quarta, já foi toda a sexta e já foi toda quinta também, se não me engano. E aí a gente escreve junto, a gente troca ideias. Às vezes é mais motivacional, às vezes é mais debate, às vezes é mais criação. Às vezes é prática. Hoje a gente fez uma roda de freestyle, foi massa pra caramba. E... E é isso. E aí aproveitando e deixando o um convite aí pra vocês que dia 16 a é dia 22 de novembro vai ter a última semana da Jornada do MC do ano. 100% online, ao vivo. E gratuito, né? São sete dias mano. e sete dias. Se você quiser, você vai aprender a rimar e vai aprender a improvisar, inclusive. Se você quiser, se você quiser, você dá pra fazer em sete dias. Ah, então fiquem ligados aí nas redes. Quem nos segue, passa a seguir aí, né? É, eu vi que, que fizeram algumas perguntas aqui, né? Ah, eu vou responder. Lá nos, no, nos stories. Beleza? É isso aí então, rapaziada. Tamo junto aí. Obrigado aí, quem, quem, quem prestigiou. E é isso. Vamos que vamos. Um abraço.